Vocês fazem sacrifício de animais? Hey Monsters! Tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Eu tô na minha segunda parte do Respondendo Perguntas de vocês sobre o Ica. Pra quem ainda não viu o primeiro vídeo aqui em cima nos cards, vai ter o link certinho pra vocês assistirem a primeira parte. Essa é a minha amiga Aileen. Ela é sacerdotisa da tradição Caminhos das Sombras, a TCS, que também tem um canal aqui no YouTube. Oi, gente! Oi, Otávio! Então, vamos lá, vamos continuar respondendo as perguntas da galera, né? As perguntas foram feitas lá no grupo do Facebook, a Casa Monstro. Se você é um monstrinho do outro lado, Lado que não faz parte da Casa Monstro Aqui embaixo na descrição do vídeo tem link para você correr para lá agora E se inscrever dentro do grupo E participar de tudo que a gente faz comenta por ali, certo? E pra você que já assistiu o primeiro vídeo está chegando aqui novamente Seja muito bem-vindo e vamos logo às perguntas A Caroline Batistel perguntou Como é dividido o seu ano? Quais, as quais os principais rituais Comemorações e datas de passagem como a Páscoa e o Natal para o Cristianismo. a gente, essas datas de passagem, né, elas são os sabás. A gente tem oito sabás numa roda do ano, que são os solstícios e os equinócios, são quatro, né, e as datas intermediárias. O ano novo pagão, ele é o Soen, que é 31 de outubro, dia das bruxas Halloween. Então ele pode ser considerado tanto o último quanto o primeiro sabá, né. Soen, Iuli, Bulk, Ostara, Beltane, Lita, Lamas e Meio. Esses são os principais rituais do nosso ano, além das luas cheias, que a gente sempre celebra a lua cheia. Quem quiser pode celebrar as outras luas também. O Yuli é o equivalente ao Natal. Né? O Natal puxou o Yuli pra si. Ostara é o equivalente, quer dizer, a Páscoa é o equivalente ao Ostara. O Otávio até fez um vídeo disso, né? Wanderson Lewis também perguntou qual é a sua opinião sobre os filmes que mostram as bruxas feias e do mal. Eu acho engraçado quando as pessoas, elas é, mostram as bruxas de maneira feia e tudo mais, e isso vem de isso vem de uma de uma cultura que não compreendia o que era magia e bruxaria que não compreendia como as bruxas eram e hoje em dia isso está sendo, vamos dizer assim, quebrado os filmes atuais mostram as bruxas muito bonitas, muito maravilhosas inclusive um filme bem antigo da minha época chamado Jovens Bruxas tem um feitiço chamado Glamour onde a bruxa consegue se transformar no que ela quiser então esse estereótipo da bruxa feia está sendo quebrado, então Particularmente eu acho meio bosta, mas fazer o que, né? A Ana perguntou, quais são os principais valores? Então Ana Jo, um dos principais valores da Wicca é o faça o que quiser sem a ninguém prejudicar. Isso é basicamente tipo um código de conduta pra gente, porque a gente tem que ter responsabilidade, né? Quando a gente tá trabalhando com magia e quando você vai adquirindo poder e tal, e vai entendendo como isso funciona, você tem que ter cada vez mais responsabilidade. Então a ideia é essa, você não precisa dar a outra face, você pode pedir justiça. Aí lá no grupo, no site da TCS também, se vocês quiserem dar uma olhada, existe um código, na verdade sim, são conselhos de conduta para trabalhar em grupos principalmente, que é ética mágica, etiqueta mágica, que são mais os conselhos e dicas de como lidar com respeito dentro dos rituais, tá? Mas... Não é bem o fundamento da Wicca Se a única coisa que a gente tem mesmo é esse dogma Que faça o que quiser sem ninguém prejudicar A Lari Mendes perguntou Qual sua história com a Wicca mais difícil da galera acreditar que é verdade? É, a Wicca ela trabalha muito com, com o tempo e com os elementos e, e com a sazonalidade E tem feitiços e magias com que você, que você consegue controlar essa coisa de tempo Então quando eu conto para as pessoas que eu já consegui fazer parar de chover quando precisava elas acham isso engraçado e quase não acreditam nisso, então acho que a história mais maluca é essa. Então por isso que as pessoas acham que as coisas são meio Harry Potter, porque é possível, é muito possível. Juliana Aronita perguntou, vocês fazem sacrifício de animais? Juliana, a gente não faz sacrifício animal, não existe matar animal para fazer ritual nem nada do tipo na única então a gente celebra e é, valoriza a vida em todas as suas formas, e respeita bem em todas as suas formas. E uma coisa que a gente fala muitas vezes quando fala de sacrifício é a gente faz sacrifícios pessoais para honrar os deuses e para fazer oferendas. Por exemplo, é, no in que a gente faz uma abstinência ritual. Uma semana antes do in a gente faz uma abstinência com purificação. Nesse momento você pode escolher se sacrificar de algo que você gosta muito, por exemplo. Eu gosto muito de chocolate. Então toda vez a minha abstinência de bomb, eu tiro chocolate e outros doces por uma semana. A ideia é sacrifícios pessoais, coisas que você faz um esforço para fazer e tirar da sua vida porque é, tem um valor fazer aquilo, mas é você se voluntariando para fazer algo, geralmente é algo que vai te fazer bem, não é para te prejudicar, tá bom? Você não vai se cortar nem na vida, tipo não, tá? Essas foram as perguntas que vocês mandaram. Eu espero ter respondido, espero ter tirado dúvidas. Se vocês quiserem conhecer mais, vai lá no canal da TCS, que também tem muita, muita informação. Essas foram as perguntas que os meus monstrinhos me mandaram lá na Casa Monstro. Amy, muito obrigado mesmo por ter participado do vídeo e pode ter certeza que virão próximos por aí. Gente, foi um prazer estar tá aqui. É sempre bom falar de Wiki esclarecer tudo isso. É uma paixão pra mim.